Olá! Começa agora o Trabalho em Revista, programa da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Veja nessa edição. TRT realiza leilão de bens para quitar dívidas trabalhistas de processos na Justiça. Os interessados eles podem fazer o cadastro no nosso site, né, que é o mlleilões.com.br e também no local, aqui no, no, no auditório da Sephora, aqui mesmo no prédio do, do TRT, no dia. Reportagem especial fala sobre a liderança no trabalho e na gestão de pessoas. No quadro Decisão, filho ingressa com ação trabalhista contra a espólio do pai e é condenado por má fé. E mais, veja a dica de saúde com pausa legal e o giro da semana. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. A gente começa essa edição do Trabalho em Revista falando sobre o leilão de bens, como os carros, maquinários e também imóveis. Os itens são para pagar dívidas aos trabalhadores que ganharam as ações judiciais nas varas do trabalho de e Cuiabá. Veja agora como você pode participar e aproveitar a oportunidade. A venda por leilão é simples, leva o bem quem oferecer o maior lance. E o mais interessante é que todo esse dinheiro arrecadado vai servir para ajudar a pagar os processos trabalhistas que estão na Justiça. Para falar sobre esse leilão e como você pode participar, eu converso então com o leiloeiro Silvio Leite. Silvio, na verdade, dois leilões vão ser realizados então, quando cada um deles vai ser feito e quem pode participar? O primeiro leilão ele vai ocorrer no dia 13, agora do mês de março, começa às 8h30, e vai até as 14h30, sendo um leilão híbrido, ele é presencial e online. Os interessados, eles podem fazer o cadastro no nosso site, né, que é o mlleilões.com.br e também no local aqui, no, no, no auditório da Sephora, aqui mesmo no prédio do, do TRT, no dia. Né. As pessoas que podem participar são as pessoas maiores, capazes, né, é, que, que estão na livre disposição dos seus direitos e bens, e, e que não tenham nenhuma restrição em relação ao leilão do TRT. né? Tem, tem uma lista de pessoas né, que eventualmente deram lances e não honraram com esses lances elas estão impedidas. Né? Pois não sendo uma dessas pessoas, ela pode vir e participar normalmente. E que tipo de bens, então, vão estar em leilão? São bens diversos, é, imóveis rurais, é, imóveis urbanos, entre, entre casas, apartamentos e, e salas comerciais e veículos veículos tem um, tem um, um, uma embarcação também e equipamentos de informática equipamentos de ar condicionado equipamentos de indústria gráfica é bem, é bem diversificado qual que é o estado desses bens então é, são estado são os, os equipamentos né são são tem estados variados tem bom estado em médio estado na realidade o próprio edital vai falar o estado que ele se encontra e a pessoa que tiver interesse ela pode Junto ao leiloeiro, marcar uma visita para a gente verificar os bens no, no estado que se encontra. A pessoa, o arrematante ele vai arrematar os bens no estado em que se encontram. Né? São bens, na sua maioria, usados. Né? E como é que as pessoas interessadas, então, podem dar o lance? É presencial, é pela internet? Como que funciona? Das duas formas. O leilão ele funciona é, simultaneamente, presencial e online. A pessoa que estiver interessada, ela pode, é, no conforto da sua casa, o seu escritório dar o lance pela internet, ou se ela preferir vir aqui ao TRT nas datas, né, no dia 13 e no dia 27, ela também pode fazer o seu cadastro e dar o seu lance presencial. E como é que funciona também o pagamento depois da oferta desses lances? Então, após a, a arrematação, é emitida uma guia vinculada ao processo, uma guia de depósito judicial, e essa pessoa vai pagar tanto a comissão quanto o valor da arrematação nessa guia que é vinculada ao processo trabalhista, né? E a partir desse momento é, a pessoa vai ter que aguardar a homologação do, do magistrado em relação à arrematação dela. Então é logo após o leilão já, já faz o pagamento. Silvia, a gente consegue mensurar quanto que pode ser arrecadado junto a esse leilão? Então é, é difícil, né? Porque cada leilão é, tem, tem, um, tem um resultado. Mas, assim, existem bens de valores bem expressivos, né? como eu mencionei, existe o um, um imóvel da, da, da gráfica né? e da, da rádio do, do espólio do Sávio Brandão, que só esse imóvel é avaliado em 8 milhões, E nós temos fazendas, é, uma, uma fazenda no município de Chapada dos Guimarães, avaliada também quase 2 milhões de reais. Então, assim, a possibilidade de arrecadação é, é, é bem expressiva em vista de, desses bens que têm um, valor, um alto valor agregado. Okay, Silvio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu conversei com o leiloeiro Silvio Leite sobre a realização do leilão que vai arrecadar recursos, então, para o pagamento de processos trabalhistas. Você já ouviu falar em litigância de má-fé? É quando uma das partes do processo age com deslealdade, como mentir. A decisão de hoje fala sobre isso no caso de um filho que tentou comprovar vínculo de emprego com a fazenda do seu pai. Os detalhes você vai saber com a Sinara Álvares. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso condenou um adestrador de animais que ajuizou reclamação trabalhista, dizendo ter sido empregado de seu pai, que tinha acabado de morrer.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 Desde o dia 28 de fevereiro, a população de Santo Antônio de Leverger, Poconé, Barão de Melgaço e Jus Cimeira recebem serviços de saúde e de cidadania, como emissão de documentos pelo projeto Ribeirinho Cidadão. A Justiça do Trabalho é uma das parceiras. O TRT fornece apoio logístico e doa camisetas mochilas, cadernos, canetas e cartilhas com mensagens contra o trabalho infantil e a importância do trabalho seguro. O jeito mais rápido de resolver conflitos que podem durar muitos anos na Justiça é a conciliação. Aqui no novo espaço inaugurado, justamente para isso, o resultado tem sido positivo. No balanço divulgado, já no primeiro dia de funcionamento, Sete acordos resultaram em mais de R$ 800 mil. Reais. Todo esse dinheiro vai ser liberado aos trabalhadores, pondo fim aos processos judiciais. As novas instalações do SEJUSC, Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Soluções de Disputas do Primeiro Grau, estão localizadas na sede do TRT em Cuiabá. Conta com um ambiente acolhedor e com profissionais qualificados para solucionar conflitos por meio da conciliação. Notícias, vagas de emprego, dicas de saúde e até programações culturais, além de explicação sobre direitos e deveres, são veiculadas no programa TRT Notícias, que vai ao ar de segunda a sexta em dois horários, às 7 e às 11 da manhã, na rádio TRT-FM 104.3. Ao longo do dia, a rádio ainda traz uma programação musical eclética, com sucessos nacionais e internacionais. Música o Pausa Legal de hoje traz uma dica de exercícios simples com os pés para estimular a circulação do sangue. Confira! Olá! Que tal mais uma dica para a sua Pausa Legal? Você provavelmente já ouviu falar que ficar muito tempo sentado pode fazer mal à sua saúde. Ficar por muito tempo nessa posição no local de trabalho independentemente da quantidade de exercício que você realize fora dele, é um fator de risco para doenças cardíacas, diabetes e obesidade. Como o mês de julho é o mês de combate à hipertensão arterial, a nossa dica legal de hoje é aproveitar sua pausa para fazer alguns exercícios que, ao estimularem a circulação sanguínea, ajudam na prevenção e no controle da doença. Os exercícios serão feitos em pé, e você pode usar a mesa como ponto de apoio. Se estiver usando sapatos com salto, recomendo que tire e realize os exercícios com os pés descalços. Realize movimento de marcha por 30 segundos. Retire o calcanhar de um dos pés do solo, enquanto o outro permanece apoiado. Faça movimentos alternando os pés por 30 segundos. Com os dois pés apoiados no solo, retire os calcanhares do solo, mantendo os dedos apoiados. Volte à posição inicial e repita o movimento por 30 segundos. Realize essa sequência de exercícios de duas a três vezes. Fazer pequenas caminhadas no trabalho também é importante. Em um dos nossos vídeos do Pausa Legal, já demos essa dica. Se você ainda não assistiu, acesse o site do TRT Notícias e confira. Até a próxima! Tchau, tchau! No próximo bloco, você confere uma reportagem especial da série Jornada. O assunto é liderança no trabalho e na gestão de pessoas. Não saia daí. A gente volta já.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 convido você para assistir uma reportagem especial da série Jornada, feita pelo Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Profissionais dos mais variados segmentos falam sobre os desafios da liderança e apresentam qualidades que ajudam a formar um bom líder. Vamos assistir juntos? Meu nome é Paulo Vieira, sou coach, eu tenho formação em administração, e business, tenho pós-doutorado fora do Brasil. Muitas coisas aconteceram, por muitos percalços eu passei por 30 anos da minha vida, mas persistir, persistir, talvez essa seja a palavra-chave, persistência. E hoje eu tenho a FebraSis, sou presidente da FibraSix, a maior de coaching do mundo. Líder é aquele que tem seguidores. Líder é aquela pessoa que cria uma visão gigante para time e faz eles acreditarem que eles não acreditavam, que faz eles se comportarem ainda melhor, que faz eles irem ainda mais longe. e ainda nem começou. O melhor ainda está por vir. Liderança é um tema que sempre esteve presente nas relações humanas e no mundo corporativo. Com o advento da tecnologia e da globalização nas últimas décadas, o papel e o comportamento dos líderes dentro das empresas mudaram de foco. Professor, como estamos falando em liderança, quais são os principais desafios que o líder enfrenta na gestão do trabalho e de pessoas também? Há uma grande mudança no mundo do trabalho, e essa mudança ela fez com que houvesse né, uma disseminação de vários modos de liderança. Durante muito tempo se concentrou a liderança em uma outra pessoa. Mas, no entanto, hoje há né, uma pulverização do que significa liderança, afinal, são tantas as atividades hoje. Né, houve uma multifacetação tão imensa daquilo que são as formas de trabalho, que não dá para imaginar mesmo a liderança como ela era, por exemplo... Há meio século, ao contrário. Né? Hoje a liderança ela é circunstancial. Isto é, dependerá da ocasião, da situação, do projeto, do momento. Meu nome é Leonardo Marques, eu tenho 39 anos, sou formado em Ciência da Computação. E durante a faculdade eu tinha a vontade de criar alguma coisa que impactasse muitas pessoas. E aí eu criei vários sites, fui testando ideias. E só em 2008 que eu criei o Melhores Destinos. O site cresceu muito. E hoje eu sou diretor do Melhores Destinos, que é um dos maiores sites de viagem do Brasil. Depois de 11 anos, hoje você tem quantos funcionários? Hoje a gente tem 23 funcionários. Eles estão em 10 cidades e 7 países. Quais são os desafios de liderar uma equipe tão grande? É, o nosso primeiro desafio é a distância. Né? A gente ter pessoas em muitas cidades, em fuso horários diferentes. Mas assim... A gente conseguiu trabalhar bem isso de uma forma que a gente consegue trabalhar remotamente, é, dando bastante liberdade para os funcionários. E a outra dificuldade que a gente tem é justamente acompanhar as mudanças do mercado da aviação e também as mudanças dos negócios na internet. Paulo, você é empresário, é empreendedor, coaching, Estava contando que já tem 22 anos de carreira, assim, né? Você como um, um líder, podemos dizer assim, você ocupa hoje um cargo de liderança. Quais foram as características essenciais que te ajudaram a chegar onde você está hoje? Hoje eu tenho mil funcionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo. A liderança, é para atingir essas mil pessoas, e se a gente for ver bem, como eu estou exposto nas mídias, nas redes sociais, nos eventos, então eu não lidero só meu time, eu sou líder, né? eu tenho seguidores nas redes sociais, eu sou líder da minha família. O primeiro passo que eu entendo em qualquer um desses ambientes para você ser um líder é se posicionar, porque o posicionamento é um cumprimento de papel, é uma promessa. Minha equipe precisa de um líder para estar à frente deles, para conduzi-los. Eu tô lá corajosamente, ouvindo todos, amorosamente, mas com muita firmeza. O primeiro passo para uma grande liderança é não ter medo, não ter vergonha de cumprir um papel. Se você sabe tomar decisões, sugerir estratégias de mudanças, consegue inspirar e incentivar colegas de trabalho, identificar talentos, então talvez você tenha perfil para ocupar um cargo de liderança em uma empresa. Embora líder e chefe sejam tratados muitas vezes como sinônimos, as habilidades são bem diferentes na prática. O um chefe pode ser um cargo formal, você é atribuído como chefe, ganhou o cargo de chefe. O líder pode ser chefe, claro, porque ele está legitimado no papel, mas o líder tem uma relação com os seus liderados, que é uma relação de envolvimento, não é? uma, uma relação ética, em que ele tem consciência do fato de que ele é, também, ele é liderado pelo papel que ele exerce, coisa que muitos dos chefes não têm. Com o um mercado cada vez mais competitivo e exigente, uma pesquisa listou os maiores desafios que os líderes enfrentam nas corporações, como alinhar a equipe aos objetivos da empresa, fazer a gestão do tempo, administrar conflitos, trabalhar em ambientes de estresse. Assim como as empresas, profissionais precisam se planejar para manter o papel de destaque e o espaço que ocupam nas corporações. Seguir um padrão não é mais uma exigência para se tornar um líder de sucesso na atualidade. Oi, Léo. Oi. Eu vou te mandar o guia de Fortaleza e aí você vê se tá tudo certinho. Tá bom. Tá bom? Pode mandar que eu reviso e Então tá certo. Valeu. Tchau, tchau. O Léo é um líder comunicativo, acho que gosta da participação de todo mundo. Quando a gente tem uma reunião é bem leve, a possibilidade de ouvir novas ideias e dialogar. Manter realmente essa forma de diálogo, uma comunicação aberta e não uma coisa incisiva. Essa forma de comunicação acho que é o principal. Você acredita que você como líder consegue incentivar seus empregados? Eu vejo que, que a forma como a gente trabalha, de certa forma, inspira eles e, e faz com que eles até produzam mais, porque eles ficam motivados e vê que assim, o nosso negócio ele tem um ele tem um motivo. A gente não está trabalhando simplesmente para trabalhar e ganhar um dinheiro. A linha que eu segui um pouco diferente, de uma, de uma liderança mais descentralizada, dando mais liberdade para as pessoas, tanto de horário, como das atividades, como local de trabalho, isso facilita um pouco é, o trabalho de um líder para que ele é, pense mais no negócio. E gaste menos tempo gerenciando pessoas no um nível de detalhe muito pequeno. Lembro que na geração, a minha geração, a gente tinha muita voz ativa naquela geração. Então, era a liderança por exemplo, a gente jogava melhor, então todo mundo seguia o que a gente dizia. O meu trabalho hoje é fazer palestras. Eu agora deixo conceitos básicos que todo mundo pode seguir. E não tem muito milagre nisso, hein? Não tem palavrinha mágica, é, é trabalho mesmo, é, é treinamento. Você se aperfeiçoar no que você está fazendo. Aquela velha época em que eu vou trabalhar porque eu preciso do dinheiro, e porque eu preciso do trabalho, ainda é uma verdade, mas não é mais só isso. As pessoas querem mais, as novas gerações estão chegando com uma outra mentalidade. O líder de hoje ele tem que estar atento a esse detalhe, porque se ele não conseguir fazer essa compatibilização de propósitos, é, o resultado da empresa não ganha. Os melhores líderes são aprendizes constantes? Eu sou docente há 45 anos, a gente sempre lembra que só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. A liderança que se supuser já conhecedora do que ela precisa, ela cada vez perderá mais capacidade. Por isso, a humildade intelectual, né, isto é, saber quem não sabe todas as coisas que precisa buscar, é uma qualidade que uma liderança tem se ela não quiser deixar de ser líder.